E aí, gente, beleza? Olha nós aí outra vez. Professor André, aqui no canal Matemática Chata, colocando agora para vocês lei dos cossenos. É, vamos nessa. Vamos visualizar a lei dos cossenos, ver bem. As características para você identificar um cálculo de lei dos cossenos é o seguinte. Você vai ter um, um triângulo, né? Um triângulo, certo? Onde ele vai apresentar um ângulo e os ângulos e os lados adjacentes... Ao ângulo adjacente você está falando, né? Cosseno, beleza? É isso aí, lei dos cossenos, ok? Ora, a lei dos cossenos ela se estabelece da seguinte forma: que A2 é igual a B ao quadrado mais C ao quadrado menos duas vezes BC vezes o cosseno de alfa, beleza? Assim como B ao quadrado é igual a A ao quadrado mais C ao quadrado menos 2ac vezes o cosseno de beta, ok? Só. E também temos aí que C, C ao quadrado é igual a a ao quadrado mais B ao quadrado menos 2ac, né? AC cosseno, né? isso que é um A, né? um Azinho, fica por aqui, cosseno de, vamos chamar de θ. Poderia ser λ, poderia ser delta, poderia ser sigma, poderia ser. Ômega, beleza? Você escolhe a letra grega minúscula que você quiser, beleza aí? Então, gente, eu tenho aqui ó, que o ABC estão aqui desse lado da igualdade e eles são né, os lados opostos ao ângulo, ok? Opostos ao ângulo. Então, o ângulo aqui faz um seno né, com o com lado X, tá? Então, ABC são os lados, né? São é, representam os lados que estão em oposição... Ao ângulo, beleza? Tranquilo? Então, ver bem, eu tenho esse x aqui, então vai ficar aqui: x ao quadrado é igual a 3 ao quadrado, 3 ao quadrado, mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado, menos 2 vezes 3, vezes a raiz quadrada de 2, vezes o, o cosseno de 45, né? que é raiz de 2, né? raiz quadrada de 2 sobre 2. Beleza? É isso aí, só isso. Tranquilidade? Vamos lá, vamos calcular. Vamos calcular isso aí. Eu tenho que x² é igual a 9 mais raiz quadrada de 2 elevado ao quadrado é 2, ok? Aqui, ó menos, eu tenho 2 vezes 3, 6. 6 dividido por, 6 dividido por 2 é 3, né? 3. Eu tenho raiz quadrada de 2 vezes a raiz quadrada de 2 vai dar raiz quadrada de 4, que é igual a 2, beleza? É melhor eu demonstrar tudo isso, né? Então, 6, eu tenho aqui raiz quadrada de 2 vezes 2, tudo sobre 2, tá? Então, isso vai ser igual a raiz quadrada de 9 mais 2, dá 11, né? 11 menos, menos, Eu tenho aqui a raiz quadrada de 2 vezes 2, 4, né? Isso aqui vai ser igual a 2, não é? É melhor eu mostrar para você, né? Então, 6... Vezes a raiz quadrada de 4, tudo isso sobre 2, ok? Então eu tenho que x ao quadrado é igual a 11 menos, aqui ó, 6 dividido por 2, dá 3. Raiz quadrada de 4, 2. 3 vezes 2, 6. Ok? Então, x ao quadrado é igual a 11 menos 6. Beleza, gente? Tranquilo? E 11 menos 6, x ao quadrado é igual a 5, onde x será igual a raiz quadrada de 5. Beleza? Então esse um aqui do x, ele vale raiz quadrada de 5. Tranquilo? Foi legal? Foi bacana, não foi não? Olha, eu vou colocar os cálculos aí para você. Ó. Olha, que beleza, hein? Que legal, olha, que beleza, hein? Que legal! Então é isso aí, vai curtindo esse vídeo aqui no canal Matemática Chata, já vai fazendo a tua inscrição e nós iremos visualizar muitos cálculos acerca de trigonometria, beleza? Tranquila? Esse foi o primeiro vídeo, a primeira parte desse grande vídeo de lei dos cossenos. Tranquilidade, vem muito mais por aí, vem muito mais. Bem, então, temos aí esse outro triângulo aí onde iremos calcular né? também pela lei de cossenos, né? esse valor desconhecido, né? Ele quer saber o valor de x, ou seja, o valor desse lado do triângulo. Nós temos aqui um ângulo, ele, você, como eu já disse, né? O cosseno, a lei de cosseno, ele vai te dar um triângulo que tem um um ângulo, né? Ele vai ter um ângulo e dois lados adjacentes a esse ângulo, beleza? Tranquilo. Então, é, é, os dois lados, né? Os dois lados formam né? Formam esse ângulo, ok? Então tá aqui ó, vamos nessa, vamos, vamos calcular isso. Então eu tenho que x ao quadrado, certo? Porque esse é o lado da igualdade onde, certo? Este lado está em oposição ao ângulo, beleza? Mas se o x fosse 5, né? Se o x fosse 5 e tivesse um valor aqui, esse valor que está em oposição ao ângulo estaria aqui, beleza? Tranquilo? Vamos mostrar logo adiante exemplos desses triângulos para que nós trabalhemos, beleza? Tranquilo? Vamos lá. Então, tem aqui a 5, né? Medindo aqui e aqui. Então, 5² mais 5² menos 2 vezes 5 vezes 5. Aqui você pode colocar 2 vezes 5². E aqui, claro, 25, né? Cosseno, certo? De 120 graus. Beleza? Então, nós temos que x² é igual a 25 mais 25 e menos 2 vezes 25 menos 50, ok? O cosseno de 120 graus, certo? É menos 0,5, beleza, gente? Então, vamos colocar aqui, ó, vezes menos 1 meio, ok? É uma multiplicação aqui. Então, isso aqui vai dar 25, então, eu tenho que x ao quadrado é igual a 25 mais 25. Aqui, menos 50 vezes menos 1 meio, isso também vai dar mais 25, beleza? Porque sinais iguais na multiplicação, o resultado é positivo. Tranquilidade? É isso aí. Então, eu tenho aqui ó, 3 vezes 25, x ao quadrado é igual a 75, beleza? Ora, 75, se nós fatorarmos 75... Aqui, ó, por 5, ó, 75 por 5. 7 vai dar 1. Né? Aqui, 2, 5. 25 por 5 é 5. Divido ainda por 5, dá 3. Divido por 3, vai dar 1. Okay? Então, tenho 5 ao quadrado vezes 3. Então, x será igual a raiz quadrada de 5 ao quadrado vezes 3. Ora, 5 ao quadrado vezes 3 é igual a 75, beleza? Então, eu tenho aqui ó, 5 ao quadrado, ele vai sair do radical ficando apenas o 3. Então, x será igual a 5 raiz quadrada de 3. Beleza, então x mede 5 raiz quadrada de 3. Lá no triângulo, o x mede 5 raiz quadrada de 3, beleza? Tranquilo? Tranquilidade, lei dos cossenos aí para você. Curte aí, curte de montão o nosso vídeo, se inscreve no canal e visita a playlist de trigonometria, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá para a resolução de mais um triângulo aqui, ó, em lei dos cossenos, beleza? Então você está visualizando que ele te dá dois, dois lados conhecidos em um ângulo, beleza? E tem um outro lado para tu descobrir, beleza? Porque ele está pedindo para tu descobrir esse lado de cá. Ok? Agora, observa o lado que está em oposição ao ângulo de 30 graus. Está vendo? É o 2 raiz quadrada de 7. Então, vamos lá, gente. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Pela propriedade, nós temos que 2 raiz quadrada de 7 elevado ao quadrado é igual a x² mais 2 raiz quadrada de 3 ao quadrado menos 2 vezes... 2 raiz quadrada de 3x, ok? O x está aqui, esse x é esse aqui, ó, beleza? Menos, menos não, vezes o cosseno de 30 graus. Quem é o cosseno de 30 graus? Raiz de 3 sobre 2. Tranquilo? Beleza? Tranquilidade? Então, vamos lá. Mas, professor, não era para descobrir esse x, então. Foi o que eu te disse. O, o lado que fica desse, de, aqui na propriedade, né, o lado em oposição ao ângulo Ele vai ficar sempre desse lado É o ABC ok? Tranquilo? Mas o que eu quero descobrir ó, Ele é adjacente ao ângulo de 30 graus Então os valores que estão aqui na adição ó, São os lados adjacentes ao ângulo de 30 graus Beleza? Sempre esse aqui que está em oposição Vai ficar nesta posição aqui na propriedade Tá bom? Na expressão ok? Então eu tenho que 2 ao quadrado é 4 Raiz de de é 7 ao quadrado é 7 isso vai ser igual a x² mais 2², 4. Raiz quadrada de 3² é 3. Menos, aqui eu tenho 2 vezes 2, 4, certo? 4, aqui eu já posso passar esse 4 aqui dividindo por 2. Então, 4 por 2 vai dar 2, menos 2. Raiz quadrada de 3 vezes raiz quadrada de 3 é raiz quadrada de 9. E raiz quadrada de 9 é 3. Então, 2 vezes 3 x Ok, pessoal? Tranquilo aí? Então, 4 vezes 7, aqui vai ser 28. Isso vai ser igual a x ao quadrado. 4 vezes 3, 12, certo? E menos, 3, menos 2 vezes 3, aqui vai ser 6 vezes x. Menos 6x, menos 6x, ok? Agora eu vou pegar esse 28, passo para o lado de cá, modificando o seu sinal, vai ficar negativo. Então, eu tenho que x2, certo? Menos 6x. Isso aqui vai ser mais 12 menos 28 é igual a zero, ok? É igual a zero. Então eu tenho aqui x2 menos 6x. Aqui 2 para 8, 6. 1 para 2. Então, isso vai ficar menos 16 é igual a zero, ok? 12. 12 menos 28 é menos 16, tá bom? Então, temos aqui uma equação de segundo grau, onde nós iremos resolver com Bhaskara, beleza? Vamos lá, vamos resolver isso aí. Temos essa equação aí para resolver. Então, eu tenho que menos 6, né? Então, vai ser menos 6 ao quadrado menos 4 vezes 1 vezes menos 16, Ok? Isso é igual a delta, ok? Igual a delta. Então, aqui será 36, né? Menos 6 ao quadrado é 36. Menos 4 vezes menos 16 vai ser mais 4 vezes 6, 24. Vai 2, 4 vezes 1, 4 com 2, 6, 64. Vai ficar mais 64, que é menos vezes menos, é mais. Isso é igual a delta. E aqui vai dar 100, né? 36 mais 64 é igual a 100, que é igual a delta. Pronto. Sabendo-se o valor de delta, nós vamos ter que menos b mais ou menos a raiz de delta sobre 2a, né? temos que o, temos aqui na, na expressão menos 6, então vai ficar menos 6 menos mais ou menos a raiz de 100 né? sobre 2 vezes 1, um, não é isso? Então nós temos o quê? Que aqui é 6 mais ou menos 10. Sobre 2 vai ficar assim, que 6 mais 10 sobre 2 vai dar 16 sobre 2, que é igual a 8, ok? A 8 aqui já é a nossa resposta, tá? E aqui 6 menos 10 sobre 2. Isso vai ser igual a menos 4 sobre 2, que é igual a menos 2. Isso aqui não interessa para nós, é um valor negativo. Aqui para o momento, né para este cálculo. Só serve os valores positivos. Então, o x aqui será igual a 8. Beleza, gente? Tranquilidade? Eu espero que vocês tenham compreendido, tenham entendido todos esses movimentos em cálculos. Beleza? Tranquilo? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Então gente, mais um vídeo aí, ó, colocando para você Determina o terceiro lado de um triângulo Sabendo que entre os lados de 4 centímetros e 6 centímetros Forma-se um ângulo cujo cosseno é raiz quadrada de 2 sobre 3 Beleza? Vamos lá? Vamos ver? Então são lados 4 e 6, certo? São Eles são adjacentes ao ângulo que vale raiz quadrada de 2 sobre 3 Vamos desenhar esse triângulo só para a gente ver? Então, aqui ó, eu tenho, isso aqui vale raiz quadrada de 2 sobre 3. Eu tenho aqui o ângulo, o lado 4 e o lado 6. Beleza? Tranquilo? Ele, ele quer saber quanto vale esse lado aqui. Ok? Então, é o lado que está em oposição ao ângulo. Beleza? Vamos lá? Vamos calcular isso? Vamos brincar, né? Vamos brincar, vamos nos divertir com isso aí. Então, eu tenho que x ao quadrado é igual. A 4 ao quadrado mais 6 ao quadrado menos 2 vezes 4 vezes 6 vezes né, o cosseno, né, que é raiz quadrada de 2 sobre 3. Beleza? Tranquilo? Olha que beleza, que cálculo legal vai sair. Hein? Então vamos lá. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 16 mais 36, né, são os quadrados aqui de 4 e 6, né, menos, aqui eu tenho 4 vezes 6, aqui é 24, 24 vezes 2, 48. Ok, Então eu tenho menos 48 raiz quadrada de 2 sobre 3 Beleza? Tranquilo? É isso aí Então vamos lá, que x² é igual Eu tenho 6 mais 6, 12 Vai 1, mais 1, 2, mais 3, 5 52 aqui, ó Aqui, ó, menos 48 por 3 dá 16 raiz quadrada de 2 Beleza? Tá acompanhando aí, né? Tá acompanhando, vai, te liga aí, Viz. Acorda Então eu tenho isso aqui, ó então, x vai ser igual a raiz quadrada de 52 menos 16 raiz quadrada de 2. tá E agora, professor? E agora? Quero ver agora, professor! É, vou mostrar. Vamos lá. Vamos fatorar o 52 só para a gente ver. 52, fatora 52. 52 é por 2, porque é um número par, né? Então, é por 2 aqui. 52 por 2 vai dar 26. né 26 ainda por 2, é par. 26 vai dar 13, beleza? E 13 é número primo, 13 por 13 é 1. Aqui, só números primos, beleza? Então, deu aqui, ó, 2 ao quadrado vezes 13, beleza? Vamos fatorar agora o 16. 16, fatorando é o um número par também por 2. Aqui vai dar 8, por 2 vai dar 4, por 2 vai dar 2, por 2 vai dar 1, ok? Então, aqui, ó, 1, 2, 3, 4. Então, ficou 2 elevado à quarta potência, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos colocar aqui ó, que x é igual a raiz quadrada de 2 ao quadrado vezes 13 menos 2 a quarta vezes a raiz quadrada de 2, tá? Vezes a raiz quadrada de 2, beleza? Então, o que, é que a gente vai fazer aqui? Ó? A gente vai colocar os termos aqui em evidência. Ó. Eu tenho 2 ao quadrado aqui, eu tenho 2 a quarta aqui. Então, os valores que mais aparecem aqui ó em evidência ou com uma frequência maior é o 2, beleza? Então vamos colocar o 2 ao quadrado em evidência. Então aqui coloca ainda, mantém ainda a raiz quadrada, abre o parêntese e coloca aqui que 13 menos 2 ao quadrado, raiz quadrada de 2, beleza? Fecha o parêntese, ok? E claro, extrai esse 2 aqui ao quadrado da, da, da, do radical, fica aqui 2, né? 2 raiz quadrada, né? Raiz quadrada de 13 menos 4 raiz de 2. Beleza? 2 vezes raiz quadrada de 13 menos 4 raiz quadrada de 2. Esse é o valor de x. Esse aí é o valor de x, beleza? Tranquilo? É. Canal matemática achada com o professor André. E aí, vamos aí para mais uma questão né, resolvida aqui no canal Matemática Chata, beleza? lei dos cossenos, para você, encontre os valores de x e y na figura. Olha aí a figura de um triângulo, né? Ele quer saber quanto é que vale o segmento AC, ó, x, e o ângulo, certo? Certo, o ângulo A, ok? Do vértice A, o ângulo do vértice A aqui, ó, medindo y. Então, ele quer saber qual o valor de y e o valor... De X no segmento e Y no ângulo, beleza? Vamos lá. Você está vendo que em oposição a Y eu tenho raiz quadrada de 3. Mas aqui ó, em oposição ao X eu tenho o ângulo de 30 graus, ok? Então ó, sempre o ângulo, ele vai te dar, ó, sempre na questão ele vai te dar dois lados e um ângulo, beleza? Então eu tenho X em oposição ao ângulo de 30 graus. Vamos calcular com o ângulo de 30 graus? Vamos lá. Então eu tenho que x ao quadrado será igual a... Eu tenho 2 e raiz quadrada de 3, ó. Então, é 2 ao quadrado mais a raiz quadrada de 3 ao quadrado, certo? Menos 2 vezes 2 vezes a raiz quadrada de 3 vezes o cosseno de 30 graus, que é raiz de 3 sobre 2. Beleza? É isso aí. Vamos lá. Vamos calcular. Super legal esse cálculo, beleza? Então, vamos lá. Que x ao quadrado será igual... ó. 22 ao quadrado é 4, mais raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3, certo? Agora eu tenho aqui ó, que menos 2 vezes 2 é menos 4, ok? Ora, raiz quadrada de 3 vezes a raiz quadrada de 3 é a raiz quadrada de 9. E a raiz quadrada de 9 é 3, então vai ficar menos 2 vezes 2, vai dar menos 4, vezes 3, menos 12, dividido por 2, menos 6, ok? Tranquilo? Segue esse pensamento aí que tu vai chegando nesse resultado, tá bom? Então, eu tenho que x² será igual a 4 mais 3, 7, menos 6, 1. Então, x² é igual a 1. Logo, x é igual a 1. A raiz quadrada de 1 é 1, não é não? Então, descobrimos então, que o lado desse triângulo, x, mede 1. x é igual a 1. Então, o segmento AC é igual a 1, beleza? Vamos agora descobrir o ângulo y. Beleza? Pronto. Eu tenho agora que os adjacentes a Y é 1 um e 2. E o, e o lado, né, o segmento oposto ao ângulo Y, mede raiz quadrada de 3. Então, veja bem. Vai ficar assim aqui. Raiz, vou separar aqui, ó, ok? Então, vai ficar aqui raiz quadrada de 3 ao quadrado. É igual, eu tenho aqui a 1 e 2, então é 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu quero saber agora o valor do ângulo, tá? Menos 2 vezes 1, vezes 2, certo? Cosseno de y, ok? Cosseno de y. Então, eu tenho que raiz quadrada de 3 ao quadrado é 3. Isso vai ser igual a 1 mais 4, certo? Aqui eu tenho menos 1, menos 1 vezes 2, Menos 2 vezes 2, menos 4. Então, eu tenho aqui menos 4, cosseno de Y aqui, tá? Vou pegar esse menos 4, cosseno, cosseno de Y. Vou jogar para o outro lado da igualdade. Vai mudar o sinal. Então, vai ficar 4, cosseno de Y. Vou pegar esse 3, jogo também para o outro lado da igualdade. Muda-se o sinal. Vai ficar menos 3. Aqui, 1 um mais 4, 5. Mais 5, ok? Então, menos 3 mais 5 é 2, não é não? Então, é... É, vai ficar aqui 4 cosseno de y é igual a menos 3 mais 5, 2. Vou pegar esse 4 e vou passar dividindo 2. Então, vai ficar cosseno de y é igual a 2 sobre 4. Ora, cosseno de y é igual a 1 meio. Ora, o cosseno de y sendo igual a 1 meio, significa que o cosseno sendo igual a 1 meio é o cosseno de 60 graus. Então, y... Y, deixa eu botar aqui, Y é igual a 60 graus, ok? Y é igual a 60 graus. Então, gente, se Y mede 60 graus, e aqui eu tenho 30 graus, todo o retângulo, o, todo o triângulo é retângulo, beleza? Então, é um triângulo retângulo. O que pode ser dito, o que pode ser dito sobre o triângulo ABC que ele é um triângulo retângulo, beleza? Os valores de x é igual a 1 e y é igual a 60 graus. Tranquilo? Gostasse? Então, se inscreve no canal, canal Matemática Chata com o professor André. Vai curtindo, vai comentando, vai curtindo aí, vai curtindo. Continue Então, mais uma questão aí de lei do cosseno para você, beleza? Vamos nessa. Na figura B, né? na figura B é o ponto médio do segmento DE, e ABC é um retângulo. É um retângulo de lados DC igual a 1 e AD igual a 2. Então, na figura B é o ponto médio. Você vê que B ó, é o ponto médio desse segmento aqui, ó. Dessa diagonal, certo? E o, dia, e o segmento BE, ok? Então, a, ele diz que AD mede 2. Aqui é o segmento, ó. O segmento AD mede 2, então aqui é 2, e o segmento DC mede 1, um. então aqui ó, DC mede 1, um, ok? Então aqui é 1, um, aqui é 1, um, aqui é 2, e aqui é 2, beleza? Então vamos lá. Ele quer o que? Que se descubra, certo, o segmento AE, ok? Segmento AE. Vê bem, Vamos medir aqui quanto é que mede essa diagonal, certo? Ela é uma hipotenusa. Vamos estabelecer que aqui é um ângulo reto, ok? Então um triângulo retângulo, certo? Vamos lá, vamos ver aqui. Ela vai valer x ao quadrado, 1 ao quadrado mais 2 ao quadrado. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 1 mais 4, né? Então x ao quadrado é igual a 5. X é igual a raiz quadrada de 5. Então Aqui eu tenho raiz quadrada de 5. Ok? Raiz quadrada de 5. Mas ele diz na questão que B é ponto médio. Ponto médio significa que ele está na metade desse segmento. O B está bem na metade. Então significa dizer que isso aqui também vale raiz quadrada de 5. Esse segmento BE mede também raiz quadrada de 5. Ok? E ele quer descobrir... E agora, esse valor aqui, quanto é? Quanto é que mede o segmento AE, é? Ok? Então, gente, aqui, veja bem, pelo desenho. Se aqui, somando esse com esse, vai dar duas vezes raiz quadrada de 5. Né? Então, eu tenho esse triângulo aqui, ó. Eu tenho esse triângulo aqui, certo? E eu posso também passar uma reta só para testar aqui, ó. Na imaginação aqui, uma reta imaginária aqui, ó. Certo? Só para ver se forma um triângulo aqui, ó. ó Aí formou também um triângulo aqui, tá vendo? Bota aqui, ó. Então, esse pedaço aqui também vale 2. Ora, se esse pedaço aqui vale 2, então, se eu puxar para cá, eu vou fazer um outro triângulo, ó. Então, é um jogo de retângulos, ó. Então, formei aqui um outro triângulo, aí formei um triângulo retângulo maior. Ora, se aqui mede 2, aqui mede 2, então aqui também mede 2. Então, tá, eu tenho que essa base aqui mede 2. Ora, se essa altura aqui mede 1, um, então aqui mede 1 um, e aqui também mede 1. Um. Logo, isso aqui também vale 2. Beleza? Pronto, agora eu já posso estabelecer quanto é que mede o AE. É. Ok? Quanto mede o AE, é? ok? Se liga aqui que isso aqui, esse 2, está referente a essa base aqui, beleza? Então, vamos lá. Se eu tenho aqui 2 e eu tenho 2 aqui, significa que os ângulos aqui são de 45 graus, ok? 45 graus. Beleza? Se a gente for trabalhar Pitágoras aqui, eu vou ter que esse novo x2 será 22 mais 22, ou duas vezes 2 vezes 22, onde x ao quadrado será igual a 4 mais 4, ok? E x ao quadrado será igual a então a 8. Ora, x é igual a raiz quadrada de 8, né? fatorando 8, nós iremos encontrar 2 à terceira. Então, x será igual a. A 2 raiz quadrada de 2. Beleza? Então, olha, esse aqui, a diagonal, o lado, o segmento AE é igual a 2 raiz quadrada de 2. Beleza, gente? Tranquilidade nesse desenho aqui. O AE mede 2 raiz quadrada de 2. Legal, né não, não? Agora, eu vou ver bem. Se a gente for discutir mais aqui, ó. Se eu tenho aqui, ó. Essa, essa diagonal, ela mede raiz quadrada de 5 e aqui mede 2. Se a gente for observar esse triângulo, né, eu tenho raiz quadrada de 5, raiz quadrada de 5, duas vezes raiz quadrada de 5, ok? A gente pode calcular toda esta base da seguinte forma. Eu estou vendo esse triângulo, raiz quadrada de 5 está para 2 e duas vezes raiz quadrada de 5 está aqui, ó, consideremos para x. Então fica assim, ó, raiz quadrada de 5 está para 2, é igual a 2 vezes a raiz quadrada de 5, está para x, ok, gente? Eu vou pegar esse 2, multiplico com esse 2 e passo a raiz quadrada de 5 multiplicando o x, que ele vai para o outro lado da igualdade. Então, vai ficar aqui x é igual a 2 vezes 2, raiz quadrada de 5, sobre a raiz quadrada de 5. Beleza? Então, corta a raiz quadrada de 5, ficou 2 vezes 2, x é igual a 4. b deu certinho com o valor da base, aqui valendo 4, 2 mais 2, 4. Beleza? Tranquilo? Espero que vocês tenham curtido isso aí, tenham feito uma festança, ficado surpreso com essa descoberta da solução dessa questão, tá bom? Vamos lá, vamos para a próxima questão. Muito bem, vamos aí para mais uma resolução, tá? Dado o triângulo ABC e sabendo que um dos lados mede 16, o outro lado mede 10 e o ângulo formado por estes lados é de 60 graus, qual é o valor do lado X do triângulo? Gente, vocês estão vendo que nós estamos estudando a lei de cossenos. Então, você vê que em relação ao ângulo, os lados são adjacentes. Logo, lei dos cossenos, tá? Então, gente, observe também que o lado desconhecido está em oposição ao ângulo, ok? Parecendo um seno, né? Um seno. Então, o lado está em oposição ao ângulo. É justamente este que a gente vai calcular aqui na igualdade. Ok, então x ao quadrado é igual. Eu tenho que 16 ao quadrado mais 10 ao quadrado menos 2 vezes 16 vezes 10 vezes o cosseno de 60 graus que é 1 meio, né? 1 meio. Ok? Então gente, vamos lá. Eu tenho que x ao quadrado é igual a 256 mais 100. Menos 2 vezes 16 dá 32 vezes 10. 320 dividido por... Aí bota aqui, né? Dá 32 vezes 10. 320. que Aqui 320. Vezes 1 meio. Eu ia pensar outra coisa, mas não coube. Então, x ao quadrado. Eu tenho 256 mais 100. 356. Aqui eu tenho 320 dividido por 2. Vai dar... 160. Então eu tenho menos 160. Ok? Então, x ao quadrado será igual a 0 para 6, 6. 6 para 15, 9. Né? E 1 um para 3. Ou seja, 1 um mais 1, um, 2 para 3, 1. Um, 196. Então, aqui, x. Ao quadrado será igual a X raiz quadrada de 196. X será igual a raiz quadrada de 196. É 14, né? Então, X é 14. O X aqui mede 14. Beleza? Tranquilo? É isso aí. Então, gente. Em um triângulo, do. Em um triângulo, um dos ângulos mede 60 graus. E os lados adjacentes a este ângulo medem 1 centímetro e 2 centímetros. O valor do perímetro deste triângulo em centímetros é... Então, gente, ele diz que um dos ângulos do triângulo mede 60 graus. Né? E os lados adjacentes ao ângulo né? medem 1 um centímetro e 2 centímetros. Vamos desenhar para verificar? Então, vê lá. Vê, ó. Eu tenho aqui ó, o triângulo, certo? Aqui eu tenho 60 graus, certo? Um dos lados mede 1 um centímetro. E o outro mede 2 centímetros. Ele quer saber quanto mede este lado, beleza? E este lado desconhecido está oposto ao ângulo, beleza? Então, para você calcular a lei dos senos, você vai verificar as características. Ele te dá dois lados e um ângulo, beleza? Tranquilo? Então, vamos lá. Vamos calcular este lado. X ao quadrado será igual a 1 um mais 2, ambos ao quadrado. Menos 2 vezes 1 um vezes 2, vezes o cosseno de 60 graus, ok? O cosseno de 60 graus é 1 um meio, ok? Tranquilo? Se eu cortar esse 2 com esse 2, certo? Vai ficar 1, um, vai ficar 1. Um. Então, 2 vezes 1 um, vezes 1, um, 2. Então, fica menos 2, ok? Então, x² será igual a 1 um mais 4, né? 2² menos 2, beleza? Então, eu tenho aqui que 4 menos 2 é 2, mais 1, um, 3. Então, x ao quadrado é igual a 3. x será igual a raiz quadrada de 3. Então, x mede, uh, x mede raiz quadrada de 3 centímetros, beleza? Ele quer saber né, o valor do perímetro né, deste triângulo. Então, quer saber a soma dos lados do triângulo. Então, eu tenho 1 um mais 2, 3. 1 mais 2, 3 então eu tenho que P será igual a 3 mais raiz quadrada de 3. Ok pessoal? Centímetros, beleza? Então está aí feita essa questão. Super fácil, super rápido, super tranquilo. Muito bem, vamos aí ao cálculo né, do lado desconhecido né, de um outro triângulo. Nós temos aí é, cálculo de lei dos cossenos aqui no canal Matemática Chata com o professor André, beleza? Vejam bem esse triângulo eu tenho aqui ao lado desconhecido. Vamos nomear, né? Eu tenho lá o vértice A, o B e o C. Vamos trabalhar em descobrir qual é o valor do segmento BC, ok? Nós temos que o segmento AC mede 9 e AB mede 5 metros. Ora, o segmento BC está em oposição ao ângulo de 56 graus. O cosseno de 56 graus mede 0,55. Okay? Você pode conferir lá na tabela trigonométrica Beleza? Tranquilo? Na tabela trigonométrica está no valor de 0.5591 em diante tá? Vê lá que é um número racional Beleza? Vamos lá Vamos calcular esse x Então eu tenho que, veja bem O x fica sempre desse lado da igualdade tá? Quando eu tenho desconhecido Quando ele faz oposição ao ângulo Se o x estivesse aqui E eu tivesse o valor de 9 aqui Certo? 9 estaria nessa posição, beleza? É sempre o valor certo do lado que está em oposição ao ângulo, tá? Então vamos lá, eu tenho que 9 ao quadrado mais 5 ao quadrado menos 2 vezes 9 vezes 5 vezes o cosseno de 56, que é 0,55, beleza? Tranquilo? Então vamos lá. Eu tenho que x ao quadrado será igual a 9 vezes 9, 81, mais 25, né, que é 5 vezes 5, menos, aqui eu tenho 9,545 vezes 5, 2, 90. Então, é 90 vezes 0,55. Então, eu tenho que 0,55 vezes 90, 1, 2, 3,95, 45, Aqui é um 5, 5, 9, 5. 45, com 4, 49. 4 aqui, vírgula. Então, está aqui, 49,5. Então, eu tenho menos 49,5. Eu tenho, então, aqui que x ao quadrado será igual 5 mais 1, 6. 2 mais 8, 10. 106, menos 49,5. Então, x ao quadrado será. A gente vai colocar aqui. 5 é, para 10 é 5, vai 1. Um. 1 um mais 9, 10 dez. para 16, 6, ok? E 1 um mais 4, 5 para 10, 5. 56,5, ok? Então, x, ao quadro, x agora será igual, né? Igual a raiz quadrada de 56,5. Ora, isso aqui, 56,5. 7 vezes 7, 49. 8 vezes 8, 64. X será aproximadamente 7, certo? É a raiz né, por, é, por falta, ok? Por falta. A raiz por exceto, excesso será 8. Beleza, pessoal? Mas se nós usarmos a calculadora, né? Se nós usarmos aqui a calculadora, iremos verificar que a raiz quadrada de... 56.5 será igual a 7.51. Então X aqui, X será igual a 7.51 metros. Então X aqui mede 7.51 metros, tá? Olha, ficou assim, tá bom? Beleza? Vamos para o próximo vídeo, Oi, gente, beleza? Eu espero que vocês tenham curtido a resolução de exercícios em leis dos cossenos, beleza? Tranquilo? Aqui no canal Matemática Chata, comigo, o professor André. Então, eu peço para que você acesse o nosso canal, veja nossas playlists, comente para caramba, curta os nossos vídeos, né? E divulgue para todos os seus amigos, sua família, enfim. Para todos aqueles que se interessam nos estudos de matemática, beleza, gente? Tranquilidade? Vai aí, vai fazendo maratonas em nosso canal. Tranquilo? Então, até o próximo vídeo. Tchau, tchau!